5 coisas que você não deve dizer ou fazer nos Estados Unidos. What's up, learners? Junior Silveira é o mensageiro da brilhagem aqui para te orientar a você não fazer essas 5 coisas ou falar algumas dessas coisas quando você estiver nos Estados Unidos. Acompanhe aí comigo a primeira delas, mas antes eu quero pedir para você encarecidamente a sua inscrição neste canal, ative o belzinho para você receber os próximos vídeos e também já deixa o like aí para a gente ficar feliz, alright? Primeiro é o seguinte, não diga a palavra niga, ok? Não diga isso. Eu percebo que tem muitas músicas né, de 50 Cent, 2Pac ou algum outro rapper né, que usa essa palavra em suas canções e talvez muitas pessoas acham que é normal, que pode ser falado isso em qualquer tipo de contexto, né? Mas na verdade é uma palavra extremamente ofensiva para você usar com uma, uma, uma pessoa afrodescendente se você não tem um certo grau de intimidade com ela. É uma palavra que no português tem mais, soa mais ou menos como Uh, negão, e aí, negão, beleza? Você fala para um, uma pessoa que você gosta, né? Com um certo carinho até, né? E a pessoa vai entender que é uma brincadeira Porque, final de contas, vocês são íntimos, né? Então, é mais ou menos assim Se você falar para um desconhecido, ele pode entender como uma ofensa, né? Então, cuidado ao usar essa palavra Seria uma palavra que substituísse, por exemplo, dude, uh, bro, pal Alguma coisa do tipo, sabe? Então, prefira usar essas aí, né? Dude, pal, uh, man Bro, alguma coisa do tipo, ok? Não visite um americano se você não avisá-lo com antecedência. Os americanos eles são muito organizados, práticos, né? Quando eles querem, querem, quando não querem, não querem, fala na cara e tá tudo certo, né? Então avise quando você for visitar um deles com antecedência, sabe? Programe-se, eles gostam de saber o que eles vão fazer, a organização de horários e tudo mais. Só, por exemplo, ah, o cara batendo na minha porta, como assim? Tá acontecendo alguma coisa? Morrer alguém? O que, que é? What the hell is wrong with you? Então avise com antecedência. O tipo, um brasileiro às vezes a gente aparece na, na porta da casa dos outros sem avisar, né? ou então avisa: ô, oh, já tô aqui na porta. E a gente: ó, oh, tudo bem, entra aí, aquela festa toda. Mas com os americanos o negócio é diferente. Então. Anote isso daí. Se um dia você estiver dirigindo por estradas, né, rodovias americanas e um policial pedir para você parar, não saia do carro, ok? Já assistiu aqueles filmes que o xerife dá a farol, né, a lanterna, assim, pede para o cara fazer, encostar ali né, no acostamento e aí o cara fica com as duas mãos no volante, o xerife desce, anda até a porta do seu carro, você abaixa o vidro e começa a conversa, pede os documentos e tudo mais. É esse tipo de postura que você deve ter, não desça do carro, ok? Talvez por um aspecto cultural, de segurança, não sei muito bem a fundo por que, que a regra é assim, mas é assim que é. Então, provavelmente, se você descer do carro, como acontece aqui no Brasil, né, pode entender que você vai atirar nele, ou vai revidar, ou vai agredir alguma coisa do tipo. Então, respeito aí, ó, calma, fica com as duas mãos no volante, fica tranquilo e segue as orientações do, do, do xerife, do xerife, do xerife do policial, ok? Aí se você não manjar muito de inglês, você vai falar I'm sorry, I don't speak English very well, speak slowly please I am from Brazil e tá tudo certo Chamar uma pessoa pela profissão Como assim? Aqui no Brasil é muito comum, você de repente vai entrar no seu prédio e você fala, porteiro, abre aqui a porta por favor ou então você chega lá no posto de gasolina e fala oh, frentista, por favor, completa aqui o tanque Sabe, chamar a pessoa pelo título da profissão que ela ocupa? Nos Estados Unidos, eles costumam muito, quando precisar chamar uma pessoa, falar Hey, uh, excuse me, uh, I'm sorry, can you come here, please, can you help me? Uh, ou então, excuse me, então ao invés de você chamar a pessoa pela profissão, pelo título da profissão que ela ocupa, prefiro um excuse me, ou I'm sorry, ou um, hey, or please... Mas não chame pela profissão Mas claro que tem exceções como por exemplo Doctor, Doctor House, né? Doctor Smith Isso pode parecer um pouco rude, né, Sou um pouco mal educado Então não diga I want Que traduzindo para o português significa literalmente eu quero Então se você vai num bar, num restaurante você quer, sei lá, beber água Ao invés de dizer I want some water Prefira usar Would like Então, I would like some water, please né? Já lança um please aí pra, pra deixar bem brilhagem Então, want é como se soasse assim Ah, eu quero, quero água Tô pagando, então eu quero, daí Fica meio rude, né? A gente usa isso aqui no português Ah, eu quero uma pizza, eu quero um café, por favor Lá você prefira usar o eu gostaria Então, I would like some water I would like to, to have dinner I would like some cheese I would like uh, chocolate Alguma coisa assim do tipo Ok? Então anota aí, I would like, o que você quer. E essa aqui é extra, hein? Ó, anota aí que eu vou dar agora seis, não é mais 5, são seis, é bônus. Anota aí, ó. Tip significa gorjeta, né? Eita, gorjeta nos Estados Unidos. Se você não dar a gorjeta para o garçom, para a garçonete, isso é considerado algo ruim, é rude, é mal educado. Porque lá a gorjeta, a tip, faz parte do salário de muitos desses profissionais. Tem até um, um, uma certa porcentagem né, de sempre que você pode dar para pro, esse profissional. Varia de restaurante, de lugares dos Estados Unidos, de estados e tudo mais. Mas pelo que eu presenciei lá, gira em torno de 10 a 20%. Né, de repente 10% se o serviço não foi bom, 15% se o serviço foi regular, 20% se o, se o serviço foi ótimo. Claro que tem uma pequena variação né, dependendo de qual lugar que você vai, mas gira em torno mais ou menos de alguma coisa desse tipo. Então, quando você for pagar a conta, né, quando você pedir check, please, lembre-se que você tem que colocar, além daquele valor, o dinheiro da tip, que é a gorjeta do waiter, do garçom, ou da waitress, que é a garçonete, ok? Leve dinheiro extra para tip. Qual dessas coisas que você não sabia que não podia fazer ou falar nos Estados Unidos? Ficou surpreso com algumas delas? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. vamos aí compartilhar conhecimento. Se você sabe de mais coisas que não se deve fazer ou falar lá, coloca aqui embaixo também. Já foi para os Estados Unidos? Já teve essa oportunidade? Pagou algum mico? Falou alguma coisa que não devia? Coloca aqui embaixo também, que nós todos queremos saber. Learners, me siga lá em todas as redes sociais. Faz aquele ritual, hein? Like para ficar feliz, inscreva-se no canal, ative o belzinho e é brilhagem total. So that's it for today. Thank you so much for watching. Lembrem-se todos, lembrem-se, lembrem-se! See you around. Bye. Com a minha camisa no Zelda. Minha camisa do Zelda. Yo, I'm here for the money, I ain't here for the fame. It might be nice to own a plane, I'ma do it